Sim, meu garoto. Eu estou aqui mais uma vez com um unboxing novo, tá? É. Sim, também acabei de acordar. Tô tomando um café ainda, né? Eu tô meio preguiçoso aqui. Era para mim ter postado antes, porque eu peguei esse, essa placa no. foi na Chegou pra mim na sexta-feira, tá? Eu prometi até o pro rapaz que eu ia fazer na. Eu já ia fazer o teste nela na sexta-feira e. <coughs> Eu fiz, tive que resolver outras coisas, acabou que eu não fiz, no sábado eu saí porque foi, porque foi aniversário da minha mulher, então... Manos, é o seguinte... Eu comprei o meu gato, tá? Uma HD60 Pro, como vocês podem ver Eu vou fazer um vídeo rápido porque eu quero abrir ela e mostrar pra vocês o upgrade que eu fiz Eu tava usando uma Avermedia, né? Tava não, eu acho que eu vou continuar usando ela porque eu quero fazer um esquema de captura E essa plaquinha aqui, mano, muito boa É uma da Vermídia Broadcaster HD Não tenho o que reclamar, pelo menos me serviu por dois anos aí Ela não me deu problema, porém é... Eu decidi fazer um upgrade aqui, comprar essa HD60 porque ela... Faz em Full HD 1080 60 FPS, eu jogo no console, a maioria dos jogos que eu jogo aqui é no console Então eu quero um esqueminha melhor assim, até pra questão de fazer as lives né Porque eu quero voltar a fazer live aí E eu resolvi fazer esse unboxing mostrando ela pra vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre ela Vai comentando aí mano, aqui embaixo aí no campo de perguntas é, se vocês querem saber a configuração do computador Não sei, algo do tipo né? Falei em computador também é, Tem algumas coisinhas que ainda tá para chegar E eu vou fazer unboxing delas também e, Mas por enquanto é isso Vamos abrir a HD60 é, E vamos Vamos lá né velho? Vou abrir com vocês aqui também Eu não vi ela ainda, para ser sincero Vamos lá né Bom, de início ela é bem básica Aqui ó, tá vendo a caixa dela Ela é bonita as especificações aqui atrás né que eu acabei de passar para vocês a questão dela fazer em 1080 né a qualidade em 60 fps velho que eu acho que hoje é uma puta qualidade pelo que eu entendi ó, ela você pode fazer tal tá, transição hdmi e tal, 1080p, twitch né, essa questão das lives é, eu não sei se ele funciona somente no windows 10 porém meu windows já é um windows 10 então eu não tenho o porquê. <coughs> ficar preocupado em questão a, O sistema operacional do, co do computador, né? É, bom, é isso. O restante tá meio. Em... Tá meio não. Tá em inglês, né? Então. Ai, ah, eu não achei muito inglês, não. <coughs> Quem que gosta aí da Elgato, que eu tinha a página dos caras aí. Não tô recebendo nada por isso, só pra dizer, tá? Mano, agora é o seguinte: vamos abrir a caixinha. Merda do Maria, velho Vamos lá Ela tá aqui dentro, brothers Olha que da hora Minha mão agora é um play Bom, vamos lá, manos agora. É agora, é agora É agora, não, peraí, agora não É agora Então, manos, agora Agora vai Agora vai What the fuck, velho ele é, Eu acho que ela é menor do que a A Vermídia Ah tá, o driver dela é baixado pelo site É o gato.com Barra game, barra download Eu ainda não tinha visto isso, mano Novamente, propagandas, né Youtube é o gato, Twitter Facebook Mano, calma aí, velho é meio complicado aqui, será? A bagaceira da dancinha. What the fuck, mano? Se liga aí manos Se liga a ah, belezinha Como ela é, velho Olha só isso, manos Ai, ai, ai Ela tem entrada em E a saída out Out muito legal, mano. Nossa, ela é muito massa, velho. Meu Deus, olha isso. Viados, eu tô sabendo que a maioria dos YouTubers aí e tal, os caras que fazem live, fazem streamer, né? Eu acho que até na questão da qualidade de gravação muda. Porque 60 FPS é. É mais quadros por segundo, tá ligado? Transmitido. Então quer dizer, eu acho que qualquer. É, qualquer movimentação agora que der na, na questão do. Do, do game que tiver jogando, sei lá o que esteja fazendo, que eu acho que usam até pra própria câmera, gravando. sabe aquelas câmeras, game, que as câmeras que é, o cara tá usando agora e tal. Eu tenho uma, eu tenho uma C920, uma Logitech também. Ela é full HD <coughs> 30 fps, né? E os caras hoje dão preferência pra gravar com aquela, acho que é C922, mano, que ela grava em full 60, né? e <coughs> Ou então aquelas câmeras. Mas aquelas câmeras é muito cara, então agora, agora não dá, né, mano? Mas é isso aí, quem sabe futuramente. E é isso. Manos, é o seguinte, ó. Eu quero te mostrar a comparação, o tamanho da placa da Vermídia Broadcaster, né? E a Elgato HD60 Pro, mano. Eu tô muito ansioso pra colocar ela no meu computador, instalar essa bagaça aqui e ver como é que vai ser, manos. Não vou desfazer dela, porque eu acho que eu vou colocar, tipo, duas câmeras, tá ligado? Fazendo esquema de duas câmeras aqui, porque tá chegando um Stream Deck pra mim. Peguei também um Stream Deck, né? É o gato, mano. Nossa, véio. os caras falam que é muito bom, muito bom. Então é isso aí, mano. Eu vou usar ele, vou utilizar e vamos ver no que vai dar. E por enquanto é isso, manos. Deixa eu ver o que mais vem na caixinha. Coitando, cuidado, Coitando, vem... Aquele suportezinho, né, garoto O Manuel Só coisa chata agora O que tá de mais legal tá ali, cara O legal tá aqui, cara, o legal tá aqui Então é isso, mano Se você gostou, deixa o like Quer ver mais vídeo desse Ou quer saber mais sobre, né, a, é, o setup é, Vai deixando aí no comentário É isso aí, né Tamo junto É nóis, sem muita dizer É o gato Vamos ver aprovado ou não? Acompanha aí o canal, se inscreve aí, porque você vai saber comigo se compensa ou não, né? Eu acho que compensa. E você? <usurra>